Primeiro fato. Segundo fato. Câncer. Primeiro fato. É como se você estivesse à beira de pular de algo que você vem colocando toda a sua energia. Então, pode ser que você vem pensando em sair do emprego ou encerrando algo que está um pouco limitado. Vejo também como alguém que vem enfrentando situações de muitas mudanças, de muitos rompimentos, e vem aí novas oportunidades de se reconstruir, de olhar para tudo que se desmoronou e pensar, o que eu ainda quero disso tudo? O que eu vou fazer de agora em diante para me reerguer? É aquele momento de vou focar no que eu quero e o que não está dando para segurar, eu deixo lá para trás. Esse primeiro fato tem a ver também com você tendo uma nova percepção da realidade. E isso muda tudo, porque você entra em uma nova fase, com foco, com disciplina, e como todo começo, com uma rotina que é mais solitária do que com outras pessoas. E o segundo fato. Até confirma o primeiro, porque tem aqui alguém que se esforça muito por um objetivo, que estuda formas de conquistar o que quer e depois vai para a prática. E é bem aquilo que falamos no primeiro fato, sobre solitude. Porque você pode estar indo em busca desse objetivo e enxergando infinitas possibilidades. Onde os outros que estão ao seu redor não enxergam, não apoiam e até tentam te desmotivar. Então, siga sempre a sua intuição, que depois... As pessoas até vão se espelhar em você, tá bom? Gratidão.